Olá. hoje na nossa disciplina de leitura e produção textual vamos começar a falar a respeito da metodologia científica a metodologia científica usa procedimentos científicos racionais e critérios normalizados e aceitos pela ciência por isso você tem a metodologia aliada aos procedimentos de uma pesquisa científica para que você possa alcançar a realidade tal como é portanto Aqui não entram os nossos pensamentos pessoais, as nossas ideias muito particulares. Nós estamos e precisamos fazer ciência com uma metodologia adequada, para que possamos descrever a realidade tal como é. Um texto científico, para ter validade, precisa utilizar os saberes provenientes da metodologia científica, não apenas como um suporte no planejamento, mas também no uso das normas técnicas vigentes. Ou seja, você precisa conhecer a metodologia científica para descobrir de que forma você vai pesquisar determinado tema, estratégias. Porém, você também precisa conhecer, no nosso caso, as normas técnicas brasileiras. Então, por exemplo, as regras da ABNT para produzir um resumo, para produzir um trabalho final, como você deve fazer as referências, as citações, isso tudo é muito importante para que o seu texto tenha validade. Sobre os métodos de pesquisa, trago aqui três diferentes ideias. A teoria é fundamental para análise de dados. Nos métodos, nós temos um conjunto de procedimentos sistemáticos, que nos dão um plano geral. E sobre a técnica, é a forma mais adequada de coletar e tratar dados. E é um modo especial de aplicar o método. Por exemplo, se você deseja estudar variação linguística dentro de alguma região do Brasil, você provavelmente vai usar uma teoria conhecida como sociolinguística, e se você estiver, por exemplo, estudando a oralidade, os informantes, seus informantes podem ser gravados, e depois você pode ouvir esses áudios, fazer a recolha dos dados que você quer pesquisar, ou seja, dentro da teoria sociolinguística, nós temos todo um caminho para que o estudo dessa variação seja feito de uma forma adequada e os resultados sejam validados pela comunidade científica. Da mesma forma, se você quiser, por exemplo, estudar textos e discursos, pode escolher a teoria conhecida como semiótica francesa ou a linguística textual. E em cada uma delas, existe uma maneira de pesquisar Aquele assunto que você está estudando. O método científico, portanto, pressupõe uma postura objetiva, a dúvida constante, já que você precisa ser o um indivíduo questionador dos dados da realidade, da realidade que se apresenta. A partir daí você vai pesquisar, responder perguntas, resolver problemas. O objetivo principal do método e para isso você precisa usar a racionalidade, mas nós também temos métodos específicos. O que é isso? Cada área tem as suas peculiaridades, que devem ser levadas em conta para escolher o método mais adequado. Qual é o método correto? É aquele que une da melhor maneira os atos de análise e de síntese, porque toda pesquisa pressupõe que você esmiúce, detalhe aquele tema, mas que depois você também possa resumir, sintetizar, extrair as ideias principais depois de ter feito todo o procedimento de pesquisa. Aqui na nossa aula vou explicitar rapidamente apenas dois métodos, mas eu recomendo que você leia os vários outros que estão na obra de Michel. O estudo de caso, como a autora diz, o estudo de caso consiste na investigação de casos isolados ou de pequenos grupos com o propósito de compreender fatos e fenômenos sociais. Você pode usar dados qualitativos ou quantitativos. O importante do estudo de caso é que você estude de forma detalhada aquele assunto para coletar os dados. Exemplo do estudo de caso. É possível observar o comportamento de determinados é, colaboradores dentro de uma empresa. E você estuda, obviamente, a partir da relacionado algum assunto que você pensa aí. É, colaboradores se sentem, por exemplo, é, os terceirizados, os não terceirizados. Isso é um exemplo aleatório só para você entender. Para que eu possa explicar esse último tópico que as conclusões não podem ser generalizadas. Ou seja, você vai esmiuçar e detalhar o que acontece ali a partir do tema que você escolheu. Por exemplo, numa determinada escola, como funcionam as classes de alfabetização. Mas lembre-se de que você está tratando de um ambiente específico, então você não pode generalizar as conclusões. O estudo de caso tem muita validade, porque nós podemos aprender com ele, inclusive pensar nas problemáticas que vêm daquele estudo de caso para outros contextos. Mas lembre-se de que, como o contexto dele é restrito, você não pode generalizar e dizer que, por exemplo, o que acontece nas classes de alfabetização daquela escola vão acontecer em todas, ou o que acontece com os colaboradores centralizados da empresa X também vai acontecer em todas as outras empresas. Um outro exemplo é o método estatístico, em que nós trabalhamos com probabilidades mas nunca com certezas a seleção das amostras deve ser bem criteriosa você precisa criar parâmetros ou buscar né, esses parâmetros em outras pesquisas inclusive e admitir certa margem de erro por exemplo quem estuda variação linguística e tenta descobrir quais fenômenos estão em variação, quais já apontam para uma mudança linguística, trabalha bastante com estatística, e que nós temos probabilidades de que, como está aquele fenômeno. E às vezes pode acontecer, por exemplo, de com diferença de 30, 40 anos, o estágio é, continuar o mesmo, o estágio daquela variação linguística é o mesmo. Por isso é importante o dado estatístico para te mostrar o que pode estar mudando ou não, o que pode estar estabilizado, isso pensando na variação linguística, mas você pode aplicar esse método em muitos outros tipos de pesquisa também. Vamos falar um pouquinho sobre a ética. Os pesquisadores precisam proteger os participantes da sua pesquisa, desenvolver uma relação de confiança com eles, promover a integridade da pesquisa, proteger-se contra conduta inadequada e impropriedades que possam refletir em suas organizações ou instituições. Você precisa pensar em usar a ética, em ter ética em todas as fases da sua pesquisa. Por exemplo, na etapa de análise dos dados, que é apenas uma fase, você não deve ficar do lado de nenhum dos participantes. A indicação que se coloca é que você mostra as várias perspectivas encontradas. Suponhamos que você fez entrevistas com várias pessoas, questionários, e daí por diante. Você não pode escolher só aquelas respostas que são convenientes, por exemplo, para a hipótese que você lançou no seu, na sua pesquisa. E sim, todas as respostas. Essa é uma postura adequada, embora você veja que em outros outras áreas como por exemplo eh, em algumas matérias de jornal impresso ou de jornal online muitas vezes a gente percebe esse desequilíbrio mas dentro da pesquisa científica que é o nosso foco aqui é preciso mostrar todos os lados tudo que você descobriu e a partir daí sim tecer as suas considerações com base na teoria também que você escolheu anteriormente lembre-se de que a teoria é o seu suporte. Então, não basta só, por exemplo, aplicar questionários, fazer perguntas. Você precisa pensar a partir das reflexões de outros autores. Por fim, não desconsidere os participantes, os locais de pesquisa e também os seus futuros leitores. As pessoas que colaboram com a nossa pesquisa devem ser muito respeitadas. Por isso, existem várias legislações relacionadas à ética em pesquisas, comitês de ética, e você deve pesquisar sobre tudo isso também antes de realizar a sua pesquisa. O tema que você escolheu precisa estar alinhado com essas diretrizes da ética, por exemplo, dentro da sua instituição. E essas são as nossas referências. Um abraço e até a próxima.